Os três pontos iniciais são os seguintes. Primeiro os avanços tecnológicos. O que, que a gente tem hoje de tecnologias disponíveis para a gente gerar uma experiência diferente, tanto para o cliente, como também para o colaborador né, dentro da organização. Nós temos hoje a realidade virtual, nós temos realidade aumentada, que aplicada em projetos, podem gerar contextos simulados, controlados, onde ele tem segurança para execução de alguma atividade. E a partir dessa experiência que ele vive, e eu digo que é uma experiência praticamente quase que real, a gente consegue mensurar a tomada de decisão identificar qual é o modelo mental daquele indivíduo. A gente tem também aspectos, e isso aqui para mim foi uma coisa que me chocou bastante, a questão das gerações digitais. Uh, no estudo da minha tese, eu entrevistei cinco empresas de cinco segmentos diferentes para tentar entender a aplicação da gamificação. Uma delas foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, sua essência e o modelo de gestão é todo gamificado. E nessa experiência das gerações, eles criaram um simulador de atendimento para simular o processo de atendimento de cliente. Então, o treinamento daquele profissional que está atendendo o cliente foi feito inicialmente num simulador. Primeiro medo que a empresa teve, né, que o Banco do Brasil teve e que muitas empresas têm. Tá, mas será que as mulheres vão gostar de jogar? Jogo é coisa de homem, né? É os homens que gostam mais de jogos. Uh, será que o pessoal que está mais tempo no banco, lá na faixa etária dos 50, mais ou menos por ali, vão gostar de entrar numa experiência de jogo, de simulação? Esse foi o principal medo deles, mas foi aplicado. Esse simulador ele foi aplicado com mais de 7 mil pessoas. E ao final, eles ranquearam os melhores desempenhos. E o melhor desempenho de todo o público que participou foi de uma mulher com 40 anos de banco e 60 anos de idade. Outra questão que é importante também, que é a base do que a gente está falando, e aqui é o que eu disse que eu ia falar da Jane McGonnell. O jovem hoje, ele passa, entre o quinto ano até o final do ensino médio, ele passa dentro de uma sala de aula em torno de 10 mil, 11 mil horas. Esse mesmo período, ele dedica na vida dele, fora da sala de aula, em torno de 11 mil horas jogando. Então a Jane comenta o seguinte, o que, que ele está jogando, o que, que ele está aprendendo, o que, que é essa segunda escola que ele faz fora da sala de aula? Recentemente saiu uma reportagem dizendo que muitos profissionais preferem sair da empresa e ir correndo para casa para assistir Netflix do que vir para uma sala de aula. Isso me fez pensar, o que, que ele está buscando, que experiência ele está buscando de aprendizagem? Então... Esse momento, quando ela fala sobre isso, eu começo a refletir e começo a observar o que, que o meu time na minha empresa faz nas horas vagas. O que, que eles fazem? Eles vão almoçar em 20 minutos, eles voltam rapidamente para a empresa, eu entro na empresa, eles estão todos na mesma tela, todos no mesmo jogo, eles, começam a, eles entram em ambientes virtuais e começam a defender, resolver problemas uh, dentro de cidades, resolvem situações e começam a dizer, não, vai tu na frente, tu é melhor em lógica, vai tu, tu, é, tu tem liderança. Eles começam a reconhecer entre eles as competências que eles têm e eles entram em equipe e colaboram dentro do ambiente virtual. Esses jogos que esses jovens estão jogando hoje, a grande parte são jogos que em equipes. Eles não se conhecem, são de diversos locais, mas eles estão colaborando. E essa experiência é algo que eu tenho pensado, e lá ele tem fases, ele tem dificuldades, mas ele enfrenta tudo isso, ele não tem medo. Como que eu posso transformar o que eu estou vendo hoje, ou eu estou enfrentando no ambiente virtual, para a vida real? E esse é um ponto que me leva então, a pensar também dentro de uma organização, como é que a gente pode aplicar isso. Então, se a gente for olhar para a experiência da gamificação em termos de negócios, em termos de aplicativos, hoje nós temos vários aplicativos que são gamificados, como é o caso do Waze. O que o Waze nos permite? Ele nos gera uma, um nivelamento. Né? Eu começo como Waze bebê, eu vou utilizando o aplicativo até chegar um Waze rei. Hey. Existe também uma interação entre aplicativos, como foi o caso do Foursquare. Foursquare, quanto mais check-ins você vai fazendo e você vai se graduando também, você pode ser o prefeito da cidade. E teve uma campanha que você chegava no Starbucks como prefeito da cidade e você ganhava um café. Então, essa é uma tendência, né, de você correlacionar uh, a experiência do usuário, até mesmo em um sistema e outro, para que ele possa se engajar e permanecer mais tempo. Para quem já utilizou o Duolingo, é uma experiência também gamificada, que ele acaba estimulando o processo de aprendizagem e também de retenção desse aluno né, que está fazendo o estudo ali. E a gente tem uma outra ferramenta que eu não sei se vocês já olharam com esse viés, que é o Trello que é uma ferramenta gratuita para gerenciamento de demandas, né? que ele é baseado, no... tem por base o método Scrum. O Trello, hoje eu tenho utilizado ele como gamificação na empresa. Por quê? Todo modelo de gestão lá é gamificado. Eu consigo controlar entre as demandas dos funcionários, eu consigo controlar quem terminou a sua demanda primeiro e foi ajudar um colega. E nós criamos uma moeda fictícia na empresa. E à medida que ele vai tendo ações que colaboram ou que ajudam os colegas, ele vai ganhando essas moedas e vai acumulando. Um aspecto importante ainda com relação a isso, e que a Jenny McGonnell fala, que a expectativa pelo status social ela é maior do que pela remuneração. O fato de eu dizer que eu estou no nível uh, rei, nível, eu já sou um prefeito, ou que eu estou no nível ouro, prato e bronze... O status social hoje tem sido levado em conta em vários âmbitos. Então a gamificação, quando a gente fala sobre colaboração ou competição, o reconhecimento não necessariamente tem que ser financeiro. E eu tenho vários exemplos para contar para vocês a respeito disso. Então, na sequência, eu entrei ontem, até dei um print, porque foi ontem que eu entrei nesse site do governo e descobri que ele está gamificado também, eu não sei se alguém já entrou no portal do cidadão, você ganha medalhas conforme você vai completando ali o seu cadastro, né? Então, não sei se é porque a gente estuda gamificação, a gente começa a ver em tudo, né? Vou olhando para tudo que é lugar e vou enxergando isso. Ações de gamificação que podem engajar. Essa ação da Free Rise, que é um, na verdade é um projeto, eu acho ela fantástica. Uh, Free Rise é um site onde você entra, o objetivo por trás dele é tentar aumentar o nível de conhecimento das pessoas. Então você escolhe o assunto que você quer estudar, então por exemplo, ah, eu quero aumentar meu vocabulário em inglês. Eu escolho essa opção, eu entro e começo a responder a um quiz. Cada pergunta que eu acerto nesse quiz se converte em um grão de arroz. E esse projeto, como ele tem uma vinculação com a ONU, ele vai juntando essas, esses grãos e já doa várias toneladas de arroz para países necessitados. Né? Então, é uma forma de usar a gamificação também no âmbito social. Uma empresa pode trabalhar nesse sentido. Esse é o modelo que eu construí a partir da minha tese de doutorado. A gente tem hoje modelos de aplicação, e isso aqui eu estou falando em termos de aplicação de conhecimento, em que eu posso estar tá simplesmente mensurando aqui, contando quantas pessoas participaram, entraram no jogo, quantas pessoas uh, eu consegui envolver. Eu tenho um segundo nível, que é quando eu consigo comparar os meus resultados históricos e dizer assim, eu consegui aumentar, eu consegui reter mais tempo as pessoas, eu consigo ter uma evolução, dimensionar essa evolução. Mas o que eu acho fantástico, e eu quero muito mostrar para vocês agora, é o nível 3 e o 4. Que é onde eu vejo que, de fato, a gente está tendo uma, um diferencial na visão da gamificação nas empresas hoje. Por exemplo, nível 3, eu consigo entender o motivo, ou tentar entender os sinais, ler os sinais, por que as coisas acontecem de certa forma na empresa. O quarto nível, ele é um nível de predição. É um nível que, a partir da mineração dos dados, eu consigo entender prováveis comportamentos que vão ocorrer no futuro.